Chegados, a edição para que o é Gás, eu eu aqui, Ronel, uma cena da English Experience com nossa 60 aula do nosso curso de gramática essencial. Sim, finalmente chegamos ao fim dessa leva aí do nível avançado de vídeos. Foram 20 vídeos, né? E agora completa 20 vídeos do nosso curso de avançado de gramática essencial, e esse tema de hoje é Reported Speed, continuando a aula anterior, a aula 59, que foi a primeira parte, essa então é a segunda parte, focado nos pronomes, né? nessa mudança que acontece quando eu estou falando e quando eu falo que alguém disse ou fez alguma coisa, aí tem uma mudança aí nos pronomes. Na primeira aula, a gente falou sobre, focou principalmente na mudança do tempo verbal. Agora a gente vai focar na mudança dos pronomes. É simples, é tranquilo, mas é importante ficar atento para aí você não passar nenhuma vergonha, não pagar nenhum mico aí quando estiver falando inglês. Lembrando que tem PDF e MP3 para você poder baixar, fazer exercício, praticar e fixar ainda mais conteúdo. E lógico, se você não está inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe esse joinha maroto aí no vídeo. Ativa o sininho porque o YouTube vai entender que você gosta dos vídeos e quando eu lançar, sei lá, pós-avançado de inglês, lançar novos materiais aí pra você, você vai ser informado e assim você não vai perder nenhum vídeo. Beleza? Tô contando com você, hein? Mas vamos então ao que nos interessa, meus amigos, nessa segunda aula de Reported Speech, focado agora em pronomes. Ó, pega aí essa frase que eu trouxe como exemplo. She said that she could name at least two people who presented the news. Então, observa o seguinte, que ela disse que ela poderia nomear pelo menos duas pessoas. Então, provavelmente, quando, é, quando você ouviu, ela falou da seguinte forma, ó, eu posso nomear pelo menos duas pessoas para apresentar o jornal. Então, observa que sou eu falando, eu posso nomear pelo menos duas pessoas. Você ouviu eu falando isso, aí você vai falar isso para o seu amigo. Você vai falar como, ó, ele disse que ele pode nomear. Observa que teve essa mudança de pronome, porque primeiro sou eu falando, ó. Eu posso nomear duas pessoas, pelo menos duas pessoas. Aí você vai falar que eu falei. Então, você tem que mudar o pronome, ó. Ele disse que ele pode nomear. Entendeu? Então, essa é a mudança que acontece nos pronomes. E a gente tem que ficar atento pra, né, não falar isso da forma correta. Eu vou trouxe uma série de exemplos aqui hoje para poder realmente não ficar nenhuma dúvida sobre isso. Observe aí a primeira frase que eu trouxe como exemplo. Ó. I can't stop smiling, she said. Então, eu não consigo parar de rir, ela disse. Agora eu quero transformar isso no reported speech. Ó. She said that she couldn't stop smiling. Então, observa que aí no início foi I can't stop. Só que foi eu falando, certo? Você quer falar que eu falei. No caso aqui, se eu fosse uma menina, você ia usar she. Como eu sou um menino, você vai falar he. He said, he couldn't stop smiling. Então, observa a mudança do pronome. Gente, eu não vou nem focar na mudança do tempo verbal, porque a gente já viu na aula passada. Né? Aqui está can't stop. Eu sei que o passado imediato do can't é couldn't. Então, eu não vou focar nisso, porque eu já expliquei na aula passada. Eu vou focar nessa mudança dos pronomes, beleza? Então, assim, se você caiu aqui sem paraquedas, assista ao aula anterior para você poder entender essa daqui melhor. Vamos dar mais uma olhada no exemplo que eu trouxe aí. Ó. Companies pay us. She said, empresas nos paga. Ela disse. Então, ela disse que as empresas pagam ela. Então, como é que eu transformo isso? Ó? She said, ela disse que companies paid them. Them, porque ela, tá, ela disse, nos paga, que seria o quê? Paga ela e os colegas dela, quem tá ali com ela em alguma viagem, não sei, em algum lugar. Então, eu vou falar o Ela disse que as empresas pagam eles, ou pagam elas. Observa então, esse us virou them, ok? Por causa da do contexto. Vamos dar mais uma olhada aí, ó. You've inspired me. The interviewer said. Então, é, você me inspirou. O entrevistador disse. Como é que fica isso, então? The interviewer said that she'd inspired him. Por quê? Ele tá falando, você me inspirou. E aí eu quero falar o que ele disse, ó. O entrevistador disse que ela o inspirou, que ela inspirou ele, tá? Então, aí essa mudança do me pro him... Dentro desse contexto é o que faz sentido. E ele disse que ela o, o inspirou. Beleza? É simples, é tranquilo. Tem que ter atenção para você analisar o que Quem está falando, o que está sendo dito, para você saber, então, qual o pronome correto que você vai utilizar ali dentro daquele contexto. Assim, não tem uma fórmula mágica para eu te falar, falou isso, vai ser isso. Não tem essa fórmula mágica. Então, é analisar o contexto. Não é difícil. Se você parar e pensar em português, você consegue entender. Então, ó, eu, é, nós adoramos o show. E aí, vamos imaginar que você quer falar o que eu falei. Ele disse que eles, porque eu falei nós, eles, nós, no caso, eu estava me referindo eu e minha namorada, eu e meus amigos. Então, ele disse que eles adoraram o show, tá? Então, só um exemplo para você ver. Se você pensar em português, você consegue entender isso em inglês. Ó, watch out, the pronouns don't always change. Então, nem sempre os pronomes vão mudar, tá? Olha o exemplo aí, ó. I like her. She said, eu gosto dela. Ele disse, he said that he liked her. Ele disse que ele gosta dela. Então, não mudou. Porque esse ela, esse dela, continuou a mesma, a mesma coisa, tá, gente? Então, nem sempre vai mudar. Por isso que eu falo. Não tem uma forma. Você tem que analisar o contexto. Beleza, vamos agora continuar. Falando ainda sobre pronome, só que agora os possessive adjectives. Ó, oh, they said, they liked My radio show. Eles falaram que eles gostaram do meu show de rádio, né? Do meu show de rádio. Beleza. Então, vamos dar uma analisada aí, ó. Possessive Adjectives. We love your show. They told live. Então, nós amamos o seu show. Eles falaram para Live. Como é que fica isso? They told Live, They loved her show. Então, observa que o your show virou um her. Porque eu estou relatando o que eles falaram. Eles falaram direto para ela. ó Nós amamos o seu show. E aí você quer reportar o que, o que eu falei. O Ronero falou que amou o show dela. Percebe? Então você tem que analisar a frase para você ver qual que vai o seu pronome. Então esse you're virou o her. Vamos dar mais uma olhada aí. ó You're my favorite DJ, Sad Mads. Então você é o meu, fa meu DJ favorito. O, disse, disse o Matt. Como é que fica isso? Matt said she was his favorite DJ. Então, Matt disse que ela era o, o, o DJ favorito dele. Então, se eu tô falando my, nesse, nesse contexto, e eu quero falar que é o dele, que é do Matt, então vira o his. Então, assim, é isso que eu tô falando, gente. Não tem uma fórmula, assim. Você tem que analisar o contexto da frase para você saber... A quem ou a que está se referindo o pronome para você saber usar qual o pronome correto. Na dúvida, joga isso em português e aí vai fazer sentido para você em português, faz sentido em inglês. Ah, Ronero, mas eu não posso pensar em inglês, eu não posso pensar em português. Gente, se você não tem domínio disso, isso não está automatizado, é assim que tem que acontecer. Depois, com prática, com treino, assistindo a aula, fazendo exercícios, montando as frases na cabeça em inglês, falando isso, isso vai automatizar. Mas enquanto não está automatizado... É assim que tem que ser. Vamos lá, watch out. We sometimes change the possessive pronouns too. Então, às vezes, nós mudamos o pronome possessivo também. Ó, the magazine is mine. A revista é minha. She said the magazine was hers. Então, eu estou falando que ela, o que ela disse. Ó. Ela disse que a revista era dela. Tá? Eu estou relatando o que ela disse. Ela disse que a revista era dela. Então, esse is mine virou was Hers. Beleza? Então pode mudar o pronome possessivo também. E agora aquela hora que vocês mais gostam, né, meus amigos? Hora da nossa atividade. Então agora é o seguinte: você vai dar pausa e você vai responder essas atividades. Então, aí, são quatro frases, é pouquinho, né? O que você precisa fazer é analisar a frase, analisar o pronome para você saber qual pronome você vai colocar aí no reporter speech. Olha o exemplo: I visited my grandparents in Italy, said Emma. Então, eu visitei os meus avós em Itália, disse Emma. Como é que fica isso no reporter speech? Ó, Emma said she, então a Emma, Emma disse que ela, foi ela que disse, had visited her grandparents in Italy. Então, ela falou my, porque era o dela, né? Então, aí na hora que eu tô falando sobre ela, vou usar o quê? O her. Show! Então, analisa os pronomes, dá pausa, responde isso daí, e aí só volto a dar play quando tiver tudo respondido para eu poder te dar as respostas. Vamos lá, acreditando que vocês fizeram isso, deram pausa, fizeram as atividades. Vamos lá que eu vou te dar a resposta. Oh, number one. we'll look at your video. They told Richard. Então, nós olharemos o seu vídeo. Eles falaram para o Richard. Como é que fica se ele falou o will, nós, fica they. Então, eles falaram para ele que eles olhariam at. Se eu estou falando your, vai ficar como? Vida. Então eles falaram para ele que eles olhariam o vídeo dele, porque eu estou relatando o que foi dito ao Richard. Number 2. Chloe and I like our new school, said James. Então Chloe e eu gostamos da nossa nova escola, disse James. Como é que fica isso no reported speech? James said that. Então, James disse que ele, he and Chloe liked. He and Claude seria equivalente a qual o pronome, pronome? Their. Their, near, school. Porque ali está our. nosso. porque ele está falando ele e a Cloud. Então, se eu estou falando sobre eles, o pronome que eu vou usar é o their. Que é o deles ou delas, né? Número 3. I can help you with your project. Paul told us. Eu posso ajudar vocês com o seu projeto. O Paulo nos contou. Então, como é que fica isso? Paulo nos contou, Paul told us, como eu estou falando que foi o Paulo, eu vou usar o quê? O he, he could help us with our project, né? com o nosso projeto, porque ele está falando your, e aí quando eu vou fazer essa mudança para fazer sentido na frase, com o nosso projeto, porque eu estou falando Paulo nos contou, então eu estou falando sobre a gente aqui, então ele vai ajudar com o nosso projeto. Número 4. Your painting is amazing, said Harry. Sua pintura é incrível, disse Harry. Como é que fica isso? Oh, Harry told... Ele disse pra quem? Ele me disse. Então, Harry told me that my painting was amazing. Porque ele tá falando direto pra mim. Então, eu tô reportando, eu tô relatando o que ele me disse. Então, ele me disse que a minha pintura era incrível galera é isso assim reporter speech eu acho que de todos esses conteúdos que a gente viu talvez seja um dos mais não é difícil assim é exige mais atenção se você nunca teve contato com ele que você precisa analisar a frase precisa pensar qual que é o tempo verbal quem é a pessoa qual é o pronome para você poder jogar isso no pronome correto e no tempo verbal correto e assim Infelizmente é uma coisa que tem que estudar, tem que, né, você não consegue pegar assim, tem gente que consegue, né, mas assim, eu tô falando de modo geral, as pessoas não conseguem pegar de primeiro, então faz essa aula, faz a aula anterior de novo, faz os exercícios... É, ficou com dúvida? Coloca os comentários que eu vou ajudar para tirar suas dúvidas. E é realmente praticando, treinando, que você vai conseguir internalizar esse conteúdo, beleza? Então é isso, eu vou me despedindo de vocês da nossa última aula de gramática essencial, a 60 aula. Quem sabe aí, talvez, no futuro breve ou distante, eu não sei, eu faço mais algumas aulas aí de pós-avançado, talvez de algum conteúdo que talvez eu tenha deixado para trás, eu tenha julgado que não fosse necessário naquele momento. Mas aí vocês me falam, coloquem nos comentários o que você achou dessas aulas, me diz aí se tem algum conteúdo que eu não abordei nessas 60 aulas que você gostaria, quem sabe algum dia eu grave mais aulas iguais essas daqui que eu disponibilizei para vocês. E lógico, se você não está inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe esse joinha maroto aí no vídeo, porque assim você vai garantir que, quem sabe, nas próximas aulas, próximos vídeos que eu trouxer, você não vai perder nenhum conteúdo. Beleza? Sou that's it. See you. Bye bye.